Olá, locos para o drywall. Meu nome é João, aqui, João Moraes. Estou aqui para agradecer ao professor Adalberto Larejo pelo curso de DREOL online e dizer que eu fazia foros PVC, mas com vídeo-aula dele passei a perder o medo e hoje faço trabalho de DREOL e tenho feito muitos trabalhos como este que estão a ver aqui e agradecer ao professor Adalberto e mandar um forte abraço a todos locos por com grevo.